Salve, rapaziada! E nesse Sábado na Brasa não vai ter churrasco. Mas nós vamos mostrar para vocês tudo que a gente gravou e não foi no ar em 2020. Esses são os piores momentos do Sábado na Brasa. Bora lá? E antes de mais nada, espero que todos tenham passado um excelente Natal. Este é o último Sábado na Brasa de 2020. Ah... Uh... Obrigado a todos que de alguma forma contribuíram com esse projeto. E agora só curte aí tudo que deu de errado nesse ano. E acabou não indo para o ar, mas agora é bom nós dar aquela queimadinha na galera antes de nós encerrar o ano. Nos encontramos lá no final do vídeo. <risos> Vamos provar isso aí? Vamos provar então. <risos> Me diz aí, tá bom tá ruim? É ovelha? pra caralho, velho! Meu Deus do céu! Isso que dá: pegar a carne congelada, querer assar, aí depois começar a assar rápido, queimou a carne. Rapaz do céu! Ó, pra quem não conhece, ó, por trás das câmeras, o é um ser é humano os... como nós. Esse ó. é os gaipés aqui com a atrás da filmagem. Esse aqui, ó. Tranqueiro. <risos> Mexendo aqui, né? Pode. Ir. Pode? Uhum. Ó, Michel, pega e coloca, pega e pica nossa cebola aqui, ó. Fechando o seu tio deles. Pode. Já pode fazer. Prendeu. Que putaria aí. Foi. Pra fazer essa receita fantástica na parrilla, nós vamos precisar dos seguintes ingredientes. Uma laranja. Presunto. Um queijo. Esqueci o nome é? Bacon, paprika. Bacon, paprika e mel. E foi. Não dá não Só fala dos tipos. Bom, Feroz, então aqui nós vamos... 2, 3 e... Você concentra. Pau. <risos> Tempo de um. Oh, gravando! Você... <risos> passo... Oh, tá, tá gravando? Tá. Deixa uhum. eu só respirar pra tirar o vermelho. <risos> <risos> vamos puxar o braseiro agora. Salve, rapaziada. E hoje nós vamos falar da diferença entre a Guilherme Uruguaia e a Guilherme... <risos> Salve rapaziada! Hoje nós vamos falar da diferença entre a grelha, grelha argentina e a grelha uruguaia. Salve rapaziada! Hoje nós vamos falar da diferença da grelha uruguaia e da grelha argentina. o <risos> vou esqueci de falar. Falou da reação de Marlar, né? Pra galera que tá começando, o que é essa reação? De... Certo? Tem que falar já, cara. já. Favor, boa, tá? Pode falar, velho. Só vai. Então como passamos. É Tranquilo. Tranquilo. Aí a gente carnou com carro 28, 30 quilos, né? 28 quilos. Limpo, limpo, né? Isso limpo. Isso uh, Essa quantidade de carne aí uh, tu dá pra tá quantos comer? Cara, essa quantidade de carne deu 28kg de carne. Tá né? E tu dá pra quantos? Eu não tô ganhando. <risos> <risos> meu Deus do céu. Erros de gravação. Vocês estão querendo tirar ah! uma fé. Cara do céu, cozinhou o meu olho, velho proporciona uma maior durabilidade da parede porque o, o fogo ele não está em contato direto com a chapa, uh, além de, de acontecer um aquecimento do tijolo que gera uma menor consumo de energia. Acho que... e tem a nossa, nossa maior parede que é a massa de BBQ, que é uma parrídia mais já montada para eventos e festivais e churrasco. É isso aí, rapaziada. Esse foi nosso último sábado na Brás de 2020. Agradecer primeiro a todos que participaram desse projeto, todos que contribuíram para que esse projeto acontecesse. Agradecer a Deus por nos permitir estar aqui e a vocês que estiveram junto com nós nessa caminhada. Meu agradecimento, um abraço, que nem diz o gaúcho, do tamanho do Rio Grande. E dia 2 tem lançamento. de Uma nova linha de produtos da Brasa. Valeu, rapaziada. Um excelente final de ano e um fantástico início de 2021. Tamo junto, que a brasa, essa nunca pode apagar. Bora lá!